Alexa, quem é Deus? Deus é um conceito de ser supremo presente nas tradições religiosas, sendo geralmente definido como um espírito infinito e eterno, criador e preservador do universo. Alexa, existe extraterrestre? Até o momento não há uma prova concreta de que exista vida extraterrestre. Mas o universo é um grande lugar. Alexa, o homem já foi à lua. Aqui está uma resposta de um usuário, Alexa Answers, que eu traduzi. Sim, um humano pousou na superfície da lua. Alexa, qual é o seu time de futebol? Eu sempre vou torcer pela seleção brasileira, seja no futebol ou em qualquer esporte. Alexa, o que é sorte? O substantivo sorte tem vários significados. 1. Um, Combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável. 2. Tendência para circunstâncias majoritariamente positivas ou majoritariamente negativas. Por exemplo, boa sorte, má sorte. 3. Tendência para acontecimentos positivos ou favoráveis. 4. Série de desgraças ou desgostos. 5. Modo de viver. Alexa, quem ganhará a Copa do Mundo? De acordo com os meus cálculos, o time com a maior probabilidade de vencer a Copa do Mundo é a seleção brasileira de futebol, com 23% de chance de ser o campeão, seguido pela seleção espanhola de futebol, com 15% de probabilidade de vencer, e pela seleção francesa de futebol, com 12% de chance de ganhar a competição. Alexa, como ganhar na Mega-Sena? As chances de uma pessoa acertar na Mega-Sena, apostando apenas uma cartela simples, é de aproximadamente 1 para 50 milhões. E isto corresponde a 0,000002%. Alexa, quando Jesus retornará? Segundo a tradição cristã, não se sabe ao certo quando será a volta de Jesus. De acordo com a Bíblia, em Marcos capítulo 13, versículo 32, quanto aquele dia e aquela hora, ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o filho, mas, sim, o pai só. Alexa, quando o mundo acaba. A não ser que colhida com uma pedra muito grande, ou alguma tecnologia futura de muito errado, a terra deverá ser destruída quando o sol explodir e virar uma estrela vermelha gigante daqui muitos bilhões de anos. Alexa, o homem vai viver em novos planetas? Aqui está uma resposta que eu traduzi de reference.com. Em 2014, a ciência não confirmou a capacidade dos humanos de viver em outros planetas. No entanto, Cientistas que trabalham com o telescópio espacial Kepler anunciaram em 2013 que alguns planetas recém-descobertos oferecem a melhor esperança até agora para a sobrevivência da vida humana longe da Terra. Alexa, obrigado. É sempre um prazer.